Como é que é meu exposto a ação já para mais um vídeo, hoje vai ser o dia de, do vídeo da despedida do Corsa, pois é, eu fui agora buscar o Corsazão a casa, vou ter com o Pedro, vou primeiro meter combustível, depois vou buscar o lagar do Oriente, Como vem de Oliveira de Frades e vem buscar o nosso Corsa GSI, pois bem, como eu documentei, a compra, o restauro, o teste de potência etc, acho que fica bem documentar a respectiva despedida. O Pedro mandou-me mensagem pelo Instagram, estivemos ali a falar um pouco sobre o carro, ele conhecia o carro, conhecia os, os vídeos, conhecia tudo, sabe perfeitamente como é que o carro está, mas nunca viu o carro ao vivo e tal como o meu Cup, tal como o meu Punto GT, etc, pagou-me o carro na totalidade sem o ver. Isto, pá, só prova que, mais uma vez, obrigado pela confiança, mas só prova que a confiança da malta nos carros que eu faço aqui no, no canal e, e eles acompanharem tudo é tanta que lhes permite fazer o pagamento uh, sem sequer estar ao pé do carro, é que o homem está longe lá para Oliveira de Frados onde o vento dá a curva, vem no comboio, correu ao risco, de eu não ir pescá-lo <risos> ficava com o carro e com o dinheiro, uh, mas confiou e agora aqui vou eu vou agora ali pôr um bocadinho de 98, que este carrinho gosta de gota boa, 98% e depois vou à Agar do Oriente, ali a Lisboa, passar ali a nossa abaixo da gama, para ir buscar o Pedro, ele vai ver o carro pela primeira vez, depois vamos ter que voltar aqui à zona onde eu moro, porque eu não consigo vir a pé, não é? E para ele me deixar em casa, e depois ele pega no carrinho, e segue a vida dele, já com o Corsa GSI todo arranjadinho, já com o seguro pré clássico prontinho a rolar, para fazer muitos quilómetros e dar muita lambra, não é? Vai, fiquem por aí, vamos conhecer o Pedro e vamos ver o que é que ele acha do carro pessoalmente e o que é que ele achou do conteúdo, dos vídeos, etc. Vai, bora, bora, bora, vamos conhecer o amigo Pedro! Ó. Malta já estamos aqui com o amigo Pedro. Amigo Pedro, ganha confiança, transferiste-me o dinheiro sem ver o carro? Olha, você se deu o, o processo agora aqui. Falamos ontem Isso é mesmo assim. Você deu o aqui agora, ficava sem -se carro e sem dinheiro. É. Vai lá com o Iur não hoje. É mas eu vim a dizer aqui à malta que todos os carros que eu vendi, tanto o Sax, como o GT, toda a gente fez assim, Transferiu-me o dinheiro, o Sax então eu fiquei com o carro ainda uma semana, só depois é que o dono veio, veio buscar o carro. Eu podia ter feito 30 por uma linha com, com o carro e não. Já, a malta confiou. Tu, deste carro, assististe a tudo? Tudo. Basicamente todos, vi os vídeos, praticamente todos. E... E adorei o trabalho. Mas o quê? Tu já procuravas um, um Corsa? Hum, Despertou-te o interesse pelo Corsa? Despertou o um interesse pelo Corsa porque vi o trabalho que, que fizeste nele, não é? yeah, e, e, cena. Curiosamente, e, há muita malta que me manda mensagem. Até a perguntar o preço ou yeah. as facilidades e não sei que, e me diz, é pá, eu nem sequer me lembrava desse yeah. carro. Até tu começares a fazer vídeos, yeah. a malta não se lembra que existe um Corsa GSI. E... O meu primeiro carro foi um Corsa B, portanto, comercial, <risos> 1.7 e não sei o quê. Sempre gostei do carro. Andei à procura do, do primeiro carro que eu tive, não consegui encontrar. Ah, Epá, tipo, vamos lá a, yeah. a ter o primeiro. vi este dia... <risos> <risos> Epá, e foi uma grande cena mesmo. Já ah, sabes que há uma malta assim para meter-se com, com a yeah. gente, já é o segundo e devemos apanhar mais. A malta conhece Ainda o carro e conhece, yeah. conhece os vídeos, não passamos... Não um GSI, eles veem que é um GSI depois veem cá dentro não sou eu. Tu com um GSI agora dificilmente vais passar. -te -te. Yeah. Pá, porque a moto vê um Corsa. Claro. Vê um Sport. É não, aquilo é um GSI, espera yeah. aí, que não vejo um GSI há tanto Bom, tempo. Não, este está completamente diferente. Mesmo no pintura está tudo, está fã. Pá, a pintura é conseguimos mesmo. manter a, yeah. a original. Eu acho que o vídeo sai. Quer dizer, o vídeo, quando vocês estão a ver o vídeo, já, o vídeo já vai ter saído. Mas de quando a gente está a conversar, eu acho que o vídeo do detalhe e a recuperação ou sai amanhã ou depois da manhã, okay. tenho ali ele prontinho a sair, mas quando vocês estiverem a ver este, este vídeo, o vídeo já se assim, lá há muito tempo, mas para conseguimos manter a, a pintura original, é é assim, uma pintura efetivamente não ficava nada mal, né mas assim conseguimos manter Pai. a original yep. e pá, estes carros têm muito valor com as pinturas de fábrica, yep. claro. há muita malta que pá, gosta dos carros sem, sem terem ter, sem ter sido pintados, claro. Está tá fantástico. Pá, o único senão mesmo é o rádio, não é? Agora, pá, que é a única coisa que nós não temos original. Quer dizer, senão, mas tens penis, tens USBs, yeah. tens, tens videoclipes. Pronto. Para a minha yeah. filha é fixe. Yeah. Não foi o senão. Eu, eu quando pá. ela andava aí comigo. Não, mas também não é nenhuma cena má, não Sim, é? Sim, mas eu entendo pós turistas, yeah. para ter um yeah. carro mesmo na originalidade. Pá, que eu quero manter o mais original possível. Não, de, de, de este carro é mesmo para manter ele Sim. original. Yeah para guardá o máximo de tempo possível e... Epa, e é isso mesmo, eu Me adoro carro, Portanto, yeah, fixe. Ainda bem, tu vieste de onde para a, para a moto? Oliveira de Frades. Oliveira de yeah. Frades. Yeah. Isso é mesmo onde o vento a curva, não? <risos> quase, quase, quase, quase. Epa, fica ali no distrito de Viesel, Epa, fica na região de Lafões, sim, Mas sim, Depois de palavras, comem uma vitelinha. Olá, olá, olá, olá. E, Epa, e é isto bem, a gente agora vamos parar ali na área de serviço, porque comigo Pedro saiu do, do yeah. comboio, veio ter comigo, entrou no carro e ainda nem sequer viu o carro. só parar é, a ver o carro por dentro. Só de longe. A gente agora vamos parar ali na área de serviço, para o Pedro ver melhor o carro por, por fora, independentemente yeah. de ter visto os vídeos e o conteúdo todo, ao vivo é sempre ao, ao vivo, das duas a uma. Ou vais achar melhor ou vais achar pior, ou vais achar yeah. igual. Para... Vocês fiquem por aí, já vamos parar ali na área de serviço, vamos aqui na bela ponte Gama. Tinhas passado daqui já? Já. É fixe, não é? Grande ponte. Yeah. Já. Eu gosto muito desta ponte à noite. Yeah. Se é que a mal te entendo. <risos> vamos parar ali na área de serviço para, para que o amigo Pedro ver o carro todo e vocês também verem a reação dele a ver o carro. Fiquem por aí que a gente já vai ver isto. são agora o amigo Pedro é que vai ver o carro pelo por fora a primeira vez. <risos> <Yeah>. <risos> Um Vês, a pinturazinha está original ainda, foi polido, foi tratado, e yeah. este é o teu Corsa GSI. <risos> Palazinhas nas rodas, yeah. tem o símbolo atrás, tem o símbolo à frente, tirámos este de lado que sinceramente eu não gostava de ver, yeah. mas estão, estão no, no porta-luvas, se tu as okay. quiseres colocar. Okay. De resto, as, as tampinhas têm as tampas todas, para as tirares não puxes, tem ali chavinha yeah. no porta-luvas que elas saem. E é aí pronto se é este tem o teu novo GSI. É Hã? Olha vamos abrir aqui, aqui o, o capô para veres yeah. aqui o restauro feito aqui na mecânica yeah. e aqui exatamente yeah. agora temos aqui só mais um bocadinho baixa e já está. antes coletorzinho tudo montadinho a patrão. Está <risos> fantástico mesmo. Não, ah, mesmo não foste enganado pelas não, fotos? Não, não, não. não o foi. que está nas fotos está aqui. Está, está, O Gato está boa tá. O GX, é é? Ah, sou... GXzinho, está aqui prontinho. A ser levado para quando? Oliveira de Frades. Oliveira de Frades. Oliveira de Frades. Este nome eu, tenho, eu vou acabar o vídeo e ainda a dizer Oliveira das Mães. Mas não é Oliveira de, é Oliveira de Frades. Oliveira de Frades. E pronto, agora vamos fazer o quê? Vamos, vamos lanchar, que era o, era o combinado, era vir cá e lanchar. -me. Eu fiquei com o carro, parece. Ah, exatamente, o homem só ficou o carro e fiz o, o desconto do lanche, não? senão não ficava com ele. E pronto, e depois levas-me a casa, está combinado, só para eu não ir a pé. E ainda amarelo. Só, só para eu não ir a pé, que da baixo acabar a gama minha casa e ainda é estico um esticulozinho. E pronto. Está feito? Está feito. Está feito. <risos> Já lanchámos, já lanchámos, essa parte vocês não viram. <risos> Mas agora aqui o Mico Pedro já está a conduzir o carro pela primeira vez. Estás nervoso! Muito, muito. muito. estás muito. nervoso! Estou eu fico contente meu. Yeah. Fico contente porque estou a ver que estás contente, estás muito, a ver? Muito. Era e é uma cena.. E, não, é eu eu alguém, e é alguém que vai levar o carro e vai estimá-lo, não, yeah. é, não vai ter o, o destino que teve quando eu o comprei. Que estava todo abandonado vais, vais, vais estimá-lo, tipo guardá-lo. Isto é para manter mesmo. Não é, não é para ficar ao, ao abandono como o antigo dono deixou. Não. não isto é isto assim anima um gajo, gajo recupera os carros. E depois dá-lhes asas, eles voam, mas vão para as, para as, para as pessoas certas, não é? valorizam o trabalho que foi feito aqui. É mesmo. Pá, ainda bem mesmo. Ele a desenvolver. Bem. É rápido, não é? Mesmo. Está é, muito, tá muito soltinho. Está muito satisfeito. Sério. Tá não estava à espera. Não. Não. Mais... não. É muito soltinho. Yeah. Tipo Carregas, ele desenvolve yeah. logo. É é Olha lá mesmo. a força disto. Mas é que está mesmo. É que ele mata-se mesmo. Tem, tem muito impacto. Tem muita binário, cara. É muito a binário o carro. Muito. Era o que eu disse no, no vídeo. Para além dos cavalos que o carro fez, não é os cavalos que me, que me admirou. Foi o binário. Yeah. O carro está tá, tá forte, desenvolve bem. O carro carregas, ele yeah. tem alma. Agora encostas-te aqui à direita e a gente tem que sair ali à yeah. frente. Ah. À frente. Ah. Mas está fixo, ah. Está muito fixo, está muito correto o carro. <risos> Ainda bem que estás a gostar. Não, estou a gostar muito, a sério, é um carro que eu gosto. E, Pá, e está, mas está é muito, muito, muito, muito, muito, muito top. Pá, está a travar certinho, também direitinho, também... não treme discos, não treme nada. Revo novo, é. novo, não é? Yeah. Se, Se agora, era mal. Ainda não tinha experimentado os tremeiros. Então estás é a, a conduzir-lo agora? A primeira vez? Já. Yeah. Não, mas está, tá Mas sentes genuinamente que o carro está... Sim, está tá, fantástico Está apresentável. Yeah. desta vez não me enganaste. Desta vez, não, não compraste <risos> mais é a primeira nenhum. vez. É a primeira mas, vez. Só. Mas ainda mas, bem pá, ainda yeah. bem. Bem Malta, está aqui documentado, pá, documentámos a compra, documentámos o restauro, documentámos o banco de potência e está aqui a venda? Já, yeah. somente todas. Ah, não, só menos o lanche. O lanche estava bom demais para ser partilhado, não, não, não dava. E yeah. uma, uma, uma baguetezinha de ovinho, <risos> não dava para, para partilhar. Olha, aqui passa a 60 que temos aqui é. radar e o carro ainda está em meu nome. Atenção! Atenção aí! <risos> pode nada! <risos> podes nada! Venho cair aqui a casa, estou, estou desgraçado. Bem, fiquem bem, espero que tenham curtido este conteúdo. Pá. Eu adorei fazê-lo. Era um carro que, como a gente estava a conversar ali, ninguém dava nada por isto. Surpreendeu tanto a mim, como ao mecânico, como ao rapaz que me deu e como vocês seguidores também, não esperavam que ele fizesse tanto binário e tantos cavalos como yeah. fez, e E surpreendeu também o novo dono! Yeah. Era isto, querias? Era, era isto. Está entregue? Vale, era o que eu estava à espera. Leva-me só ao caso tá yeah. não, não me deixes aqui no meio yeah. da autoestrada. Sim, também faço mais uns quilômetros. <risos> yeah. Vai, fiquem bem, um grande abraço e agora hora, hora de ponta à sexta-feira. Yeah. Estamos lixados. <risos> GÁS! Ok. Tá feito. Tá feito. <risos> e lá vai ele. meu coração. Espetáculo.